Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Tá, eu vou fazer um vídeo agora que eu vou mostrar para vocês como é que eu consegui ranquear em primeiro lugar um vídeo. Eh, sendo que a pessoa com quem eu estou competindo ali o cara é um mito, né? O cara é o, é o Paulo Marçal. E eu consegui ranquear antes dele, no curso dele, tá? E ele, o Paulo Marçal, tem... deixa eu ver aqui ó, quantos seguidores ele tem. Ó, 362 mil seguidores, cara. Eu fiz um vídeo, ele tá lá em primeiro. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês qual o caminho que vocês devem percorrer também para vocês conseguirem é, atingir uma performance dessa que pô, eu achei bem legal, entendeu? Então vamos lá, não sei se vocês conhecem o Pablo Marçal, eu vou deixar aqui o link do, do curso dele também, agora eu vou aproveitar, né, já para quem me conhece, quem me conhece sabe que ele é pô, o cara é uma fera. Ele tem 362 mil inscritos, tá? E, e ele, assim, eu sou afiliado, então assim, esse curso, cada um que, que eu venda, eu ganho R$ reais. Daí você já imagina, você arrancar em primeiro num vídeo desse, desse valor, entendeu? Então assim, você pode ter ganhos aí que são bem interessantes. Tá? Deixa eu fechar aqui. Então eu vou mostrar pra vocês o seguinte, é, como, é que, como é que eu fiz isso, tá? Como é que, que, onde eu aprendi isso para conseguir chegar nesse resultado, tá bom? Eu vou abrir uma tela aqui para vocês verem. Tá, tô aqui no Google, o nome do curso dele é Mentoria de Bloqueio ao Milhão, tá? E eu, olha só que legal. Tem o, o link dele na, na Hotmart aqui e tem o logo embaixo. Então vamos fazer o seguinte, vou botar aqui no YouTube, que também acho que é uma ferramenta hoje que ela é bem interessante para você trabalhar. Né? Eu vou botar o nome do curso, né, que é aquele que eu já mostrei, que é do é, Mentoria, Desbloqueio, Milhão. Aliás, se você também não conhece esse curso, cara, é um curso porra, muito bom, porque o Paulo Massal, o cara é uma autoridade e ele é mestre em desbloquear a, a nossa mentalidade é, com relação a... A gente achar que é capaz de ganhar dinheiro, porque a gente tem tá vários bloqueios, é, quando, desde que a gente é pequeno, né? E ele tá ali, ó, colado com todas as águias que tem no Brasil, né? Assim, tipo, Flávio Augusto, é, com o Primo Rico, né? Então, vamos lá, gente. Vamos no YouTube, que pra mim, hoje, é das ferramentas assim, mais top de trabalhar, porque, assim, é a segunda maior ferramenta de busca, né? Ela tá atrás só do Google, e ela é do Google, né? Então, assim, as pessoas estão preferindo hoje assistir vídeo. E você está bem posicionado aqui, isso aí pode alavancar o teu negócio de uma forma absurda. Então vamos lá, mentoria desbloqueia o um Milhão, que é o nome do curso do Pablo. Cara só, consegui ranquear em primeiro, isso é muito legal. Estou até na frente de vários vídeos do, do próprio Pablo. E deixa eu botar aqui também. O nome dele, que é o nome dele é forte, né? Pablo Marçal. <cười> Também estou em primeiro, tá vendo? Deixa eu ver se eu botar mentoria, Pablo. Eu estou nessa tela preta aqui, ó, eu não estou em primeiro, mas, né? mas aí também é porque ele abre para os outros, porque ele tem vários cursos, mas estou aqui, ó. devo estar em que posição aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, está bom, né? Pro, pro, tá vendo, Paulo aqui tem 362 mil inscritos, é muita gente, tá bom? Eu tô numa outra conta aqui, tá dizendo inscrever-se, mas é porque eu tô deslogado, tá bom? Pra justamente não ter nada, tipo, ah, tá logado, eu tô nessa telinha preta aqui, que é a telinha justamente que você fica é, oculto, para o pessoal não falar que, que é treta. Existe uma técnica para você poder rankear os vídeos, que é é um SEO específico pra YouTube. E assim, se você trabalha como um afiliado, se você trabalha com marketing digital, é deixa eu botar aqui, ó, mentoriz bloqueou um milhão. Se você não fez esse curso, eu recomendo tá, clica, vá clica lá no link, porque tu vai se surpreender como é que é interessante. Olha só, no Google também, quando eu boto, eu tô lá em primeiro, inclusive apareceu assim, esse, não sei se é o que fala, mas é um snippetzinho de vídeo, que apareceu o meu vídeo ali. Cara, eu tô muito feliz, entendeu? Porque isso aí é, é uma forma de, de perceber que o que eu tô fazendo assim tá funcionando. Olha só, então eu vou mostrar aqui dentro do vídeo, eu fiz uma... Nessa classificação eu consegui ranquear em primeiro aqui, ó. Para várias palavras-chave aqui, ó. Primeiro, um, dois. Ah, tá vendo? Primeiro, primeiro, primeiro, primeiro, primeiro, primeiro, primeiro, primeiro, primeiro. Cara, isso é incrível. Uma pontuação bacana. E o vídeo que eu botei enfim, tem, tem pouco tempo. Meu canal não é tão grande assim. Meu canal, na verdade, ele, ele é pequeno, né? Tem alguns vídeos. Mas assim, se você não me segue, aproveita para se inscrever no canal aí para aproveitar a técnica. Deixa eu falar como que eu consigo fazer isso. É... Eu não conseguiria explicar tudo isso em um vídeo de, sei lá, de poucos minutos, tá? Mas o que eu posso te falar, assim é o seguinte. YouTube merece ser estudado a fundo, tá? Porque é uma das melhores ferramentas para você trabalhar hoje na internet. Então agora você imagina, tá? Você tá, é, coloca um vídeo no ar, né? É, ele vai ficar bem posicionado, você pode estar fazendo outras coisas, pode estar dormindo, pode estar viajando, o link está lá bem posicionado. O primeiro passo para você conseguir fazer vendas na internet é você gerar tráfego. Então se você está bem posicionado, você acaba gerando mais tráfego eu fiz um curso, esse curso aqui, ele ensina tudo, que você não consegue, eu não consigo falar num vídeo aqui de alguns minutos, tudo que ele ensina nesse vídeo aqui que tem, são 110, 120 aulas, uma coisa assim, são 120 aulas, tá vendo, tá aqui, e ontem mesmo teve uma, uma live, que acho que tá aberto até, né, ele fez uma live e ele botou aqui já na, dentro da parte dos bônus, então você tem aqui ó, ele tá ensinando tudo, cara, ele ensina tudo mesmo, sobre assim, criando a base do seu negócio no YouTube, Tipo de canal, é, como criar conta na Hotmart, não sei se você já sabe, isso aí também é, é coisa para iniciante, mas ele pega assim do passo a passo do iniciante até é, é a pessoa se especializar. E com o tempo, acredita em mim, quando eu comecei a fazer esse curso, não sabia nada. Tá? Eu comecei a, a, a entender, fiz aula por aula, algumas aulas repetir, assim, para fazer de novo, né? de vez em quando é bom. É, ele faz live que ele responde ao vivo. É, o João é um cara extremamente didático, extremamente comprometido com o trabalho dele, né? Eu acho que poucas vezes você vê pessoas tão comprometidas assim com, com o canal dele e, e, e os vídeos, né? Ele ensina passo a passo, é, e ele é uma pessoa que ensina, mas ele fez, entendeu? Então assim, você vê, ele mostra os resultados dele, tem várias lives aqui que ele mostra, que ele ganha, ele chega a ganhar mais de 100 mil reais por mês com um vídeo na internet, entendeu? Ou seja, tanto com produtos dele, que é o, a, a forma de visualizações milionárias, quanto com uma afiliada, né? Que ele começou com uma afiliada, eu acho que foi em 2016, não sei. Mas na minha parede tem vários papelezinhos de coisas que ele fala que eu anoto, boto na parede. E às vezes eu tô ali para fazer o vídeo, eu olho o papelzinho. Se não fosse isso, eu te garanto que eu tava comendo drama ali, ó. Ainda lá, pô, assim, tentando, mas sem conseguir, entendeu? Então, isso aqui, o, o, esse curso, o, ele acelerou, assim, em meses o meu, o meu processo de conseguir fazer vídeo. E o resultado tá aí, tá? Por isso que eu mostrei o resultado, porque quando você... Mostra que você conseguiu posicionar fala, cara, legal, fiz o curso e ele gerou resultado. Não né? foi um investimento que eu fiz assim e tá bom, mais um. tá? Porque tem muita gente aí que se sabe que me entrega muita coisa. Outra coisa legal, ele faz análise de canais. O é, que, que é isso? Você pega o teu canal, ele ensina várias técnicas, você vai fazendo, é, você manda pra ele. Aí quando ele faz as lives, ele pega alguns canais para analisar. Ele até analisou o meu já também aqui. E depois, deu alguns toques que eu já mexi, tá? Tudo que ele falou ali na live, deu uma escovada. <risos> É, na época ali, tem um... ele falou algumas coisas que eu estava vacilando com, com, com os frames, né? E eu já corrigi isso, tá? Fiz uma pesquisa aqui, ali ele fala, nem agradeci, cara, eu mandei lá uma mensagem, mas estou agradecendo aqui publicamente o jogo, de irmão, é top, véio. tá? Então ele fala aqui da... de como você criar as como você usar é, vídeo... é, programas de edição é, gratuitos, né, que são acessíveis, é, como fazer lançamento ao vivo de baixo custo, e tem as lives aqui, cara. Esse aqui que eu acho que são mais interessantes. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. é Bônus. Ele tem um módulo também de tráfego pago com o Marcelo Tauro, né? Que o, o, o Rick, né? e fala do roteiro perfeito. Esse aqui é... Esse módulo aqui é fantástico, cara. SEO é para YouTube, o guia completo. Ele fala tudo. Tá tudo verdinho, ó. Cara, só consegui posicionar esse vídeo aqui. Aqui, assim, ó. Tanto no, no Google, quanto no... Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Só para você ver que... Pablo Marçal. Então, assim, cara, é, no YouTube, onde o Pablo Marçal, eles, pô, o cara é um cara top, que, que ele, em cada, até a última live dele, acho, do lançamento do produto dele, passaram 200 e, acho que foi assim, 180, 189 mil pessoas que acompanharam ele ao vivo ali no, no, na live dele. Então, cara, isso é incrível. Então você faz o seguinte, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link... O, a FVM, ela abre só eventualmente, tá? Ele abre, o Diogo, se não me engano, ele abre a cada 3, 4 meses. Se não me engano, tinha uma vez que ele abriu, foi em novembro. A gente está em abril, então está até mais tempo. É, ele abre eventualmente, tá? E se você perder essa janela de oportunidade, que isso acontece muito com os cursos que são, fazer lançamento, você só pode adquirir ele na próxima vez, tá? Hoje, se não me engano, ele se abril, tá aberto lá. Vai lá, dá uma clicada, é, dá uma assistida lá na, na, na aula que ele... Ele fala um pouquinho ali sobre o curso dele. Eu sou prova viva de que, cara, eu não sabia nada de YouTube, eu tinha vergonha, tá? Eu, eu, cara, eu nunca tinha gravado um vídeo e hoje em dia eu tenho meu canal e ainda tenho outras coisas que eu, que eu trabalho como afiliado que eu, que eu faço. E eu já tenho essa facilidade agora de criar o um vídeo e conseguir ranquear ele. Não são todos, obviamente, depende de, tem vários outros fatores, mas só de você estar tá ali saber o que você está fazendo já é um grande diferencial. Então, assim, eu recomendo muito, tá, você... É, você, enfim, dá uma olhada lá nesse curso que ele, o jogo realmente ele é especialista em YouTube. E fora que você tem um contato direto com ele, né, você tá ali com as lives, ele faz eventualmente aí uma vez, duas vezes por mês, ele faz, acho que até mais, ele faz live você consegue falar direto com ele, ele mesmo responde direto, várias coisas que eu, de afiliado, de dúvidas, que ele já é um top afiliado, né, então ele já sabe o que tá fazendo, tudo isso que a gente tá começando a experienciar agora, ele já viveu alguns anos atrás, já atingiu, ele é um, é um cara que tem resultado, quando você começar a acompanhar o vídeo, você vai entender o que eu estou falando, então vai lá, clica nesse link aqui, tá bom? Que você vai ter acesso ao curso dele. E se por acaso chegar lá e estiver fechado, não tem problema, pica fica na fila, quando abrir, aí você tem a oportunidade, sei lá, de, de fazer daqui a dois, três, quatro, cinco meses, eu não sei. Mas se eu fosse você, né? se você quer levar esse negócio a sério, é, faz esse curso, por quê? Se você esperar cinco meses sem ter resultado, pode ser... E nesse meio do caminho aí você desiste, entendeu? Porque é muito ruim você trabalhar e não ter resultado. Então, assim, é normal, o resultado demora a vir, mas se você não estuda, demora muito mais e às vezes nem vem. E é isso. Grande abraço aí e até o próximo vídeo.